A destinação de cerca de 600 mil reais do Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho garantiram a compra de materiais para o PROERTE, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência. Os valores são de condenações por dano moral coletivo e pagamentos de multas por descumprimento do termo de ajustamento de conduta. Foram adquiridos notebooks, projetores de imagens, medalhas, livros e livretos, que vão ser utilizados em salas de aulas, palestras e outras ações da Polícia Militar. A Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho registrou 1.340 manifestações em 2019. Oito de cada dez casos tiveram soluções imediatas. Dúvidas e consultas representaram a maioria, quase mil atendimentos, que incluem questionamentos sobre direitos trabalhistas, previdenciário, administrativo e andamento de processos. O atendimento presencial é feito na sala da ouvidoria, que fica no andar térreo das varas do trabalho da capital. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7 e meia da manhã às duas e meia da tarde. Para quem tem interesse ainda existe o serviço, fale com o um ouvidor, que pode ser agendado sempre na última sexta-feira do mês. O TRT de Mato Grosso continuará levando mensagens de alerta sobre o trabalho infantil, trabalho seguro e informações sobre direitos trabalhistas, o destaque é o Game Futuro em Jogo. Só no ano passado, realizou cerca de 2 mil atendimentos nas oito edições do Multiação. O projeto é uma iniciativa desenvolvida pela Fiente e Rede Mato Grossense de Televisão, TVCA, em parceria com várias empresas e órgãos públicos.